Ele foi rápido. Ah, mais Mais É que é vem o Vem, vem <risos> na pegada, vem junto ali. Foto dos alinhados. End of corrida. Volta 42.9. Ideal de 42, 4. Se liga. Oswaltinha relógio. Ai, ai, ai. Errei ali duas. Ai. E é aqui eu morri duas. Mas já foi melhor que a outra, irmão. Você é louco. Você é louco. Curtiu esse mix, filho? É, é. E dado, né? Tanto é que na hora que eu vi no Instagram do Danielzão, falei, irmão, manda esse vídeo, pelo amor, pra cá, porque vai dar um up, hein? Fazia tempo que eu não tinha uma filmagem dessa, feita na corrida, tal tá alguém me filmando, e foi sensacional no ponto de vista, né? Porque eu coloquei a primeira volta, que é sempre pegado, a segunda volta, que é ele na perseguição, e a terceira volta que é aquela que começa a já ficar ritmo, né, a galera aqui ou aqui, vamos tentar tirar os caras aqui, aí uma hora pra cima, uma hora começa uma estreitinha aqui, vem, separa de novo e tal, e aí eu encerrei nisso, por quê? Porque ficou um track day, né, uh, não teve muita disputa essa, então foi uma corrida que eu fiquei no ritmo, relojei lá e tentei trabalhar, que aí viu o lap 42.9 que eu fiquei louco com o ideal de 42.4 e eu tentei imprimir um ritmo diferente porque no frio a moto ela rende mais, mas tava muito frio então eu tentei é, trabalhar como se fosse um treino classificatório é, ó, vou colocar ritmo, vamos, vamos, vamos vamos ver até o tá não sei o que aí depois eu dei umas duas erradas nas duas antes que vocês podem ver lá que deu uma 44 e uma 45 Aí depois eu, eu voltei de uma a 43, e aí eu já comecei a cansar um pouco, aí meu 44, 44. Mas eu já vi alguns pontos que eu posso melhorar, e vou tentar isso no próximo treino. Tá? Aí depois eu até falo pra vocês. O, uma, uma delas é a Célula do Laranja, que ajudou bastante nisso. E aí, bom, a corrida pra mim foi fantástica. Foi criada uma categoria nova, que é a Super Sport Pro Evo, que é pra pilotos que não vivem praticamente disso, mas são profissionais, no seguinte sentido, são pilotos que viram abaixo de 45. Então, é, para mim é muito interessante, porque eu não consigo estar só explicando a categoria que chegou, porque como eu cheguei em primeiro nessa categoria, então vale a pena um, uma aspas aí para explicar. Então é, muito bom, porque ajuda principalmente quem não consegue de terça treinar, de quarta treinar, de quinta treinar, tá em todo o track day, etc. Podem me falar aí qual foi o último track day que vocês me viram. O último acho que foi em velocitar, puxando o Gão, o Doca e o Paulo. Né? Depois é só a corrida, nem quinta-feira eu consigo fazer, porque alguém tem que trabalhar aqui. Então, filhos, é uma categoria que ajuda bastante, é, principalmente eu que quero estar tá lá e evoluindo né eu tô conseguindo estar evoluindo ainda assim e cara disputar essa pegada eu não sei se eu vou conseguir fazer completo o ano tá tá pesado mas vamos ver aí é o é um negócio que a gente vai é, ir conforme dia após dia mas quero agradecer todo mundo que torceu para mim foi uma etapa maravilhosa é, a etapa que eu virei mais rápido na minha vida eu não imaginava que eu ia voltar assim após um tombo. Eu sabia que ia ser bom porque eu, enten... eu tinha entendido o meu erro, né? E eu falo isso para vocês direto. Eu falo, a hora que você entende o seu erro, aí você evoluiu com o acidente e você vai voltar melhor. Se você não entende e põe a culpa no mundo inteiro, aí você não sai do lugar e vira um cocô, tá? Então é isso e eu garanto para você, prova a vida, viva! É, são mais de 10 anos aí pilotando... Que 98% ou 99% dos tombos a culpa é sua. E aí depois o resto que envolve no ambiente. Beleza? Então vale a pena vocês sempre se concentrarem. Por isso que eu faço análise de quedas aqui. É, tento ajudar da melhor forma possível. Claro que com um bom humor, brincando. Mas para que você evolua. E não faça mais os mesmos erros, porque se você continuar fazendo, batendo nessa treca, o único cara que vai sofrer consequência é você mesmo. Né? Então você tem que entender onde pode melhorar tal. E por incrível que pareça, filhos, eu tô melhorando em vários pontos, sendo mais rápido, e eu já falei que a segunda perna do S é o último para mim. Lá tem 0,3, 0,4 que eu tava vendo. Mas velho, 0,3. Esse 0,3 para mim pouco importa agora, não é lá o problema. Eu tenho vários setores que eu posso resolver ainda. Então, eu tracei uma estratégia que eu vou seguir até o fim do ano e acredito que vai dar certo, né? Os vídeos estão aqui, eu estou aqui para provar se deu certo, se deu errado, deu errado. Mas eu acredito que vai dar certo. E é isso, quero agradecer a todos os patrocinadores que fizeram essa etapa ser possível também, né? Vocês sabem, o Instagram está aqui de todos eles. Quem não tem Instagram é o HFW Informática, o Comfort System... Delicato Saúde da Mulher e Perícias, é um parceiro novo que chegou aí também, certo? Mutec tem Instagram, Target Race tem Instagram, uh... <coughs> deixa eu ver se eu não esqueço ninguém. Capacete KYT, pô, né? Moto Sprint, não preciso nem falar, eu vou, eu sempre, eu tenho que deixar uma anotação aqui, né? Não, eu não deixo, mas Moto Sprint, Capacete KYT, Target Race, Mutec, HFW Informática, Comfort System... Delicato, saúde e perícia da mulher, uh, Kickshifter Extreme, Carbox Racing, escapamento, um, sou foto. O Edu que faz umas fotos incríveis, que senão é ele também não registrou esses momentos, se na corrida não aconteceu, certo? Tem um on-board, mas tem que ter a foto. Uh, calma, filho, deixa eu ver. Gênesis Racing, o Chola, cara, que esse ano tá sendo espetacular, né? nada mais luxo do que quem começou comigo, minha primeira corrida do Choleta, e está, depois de tudo que aconteceu com ele de novo, mim está tá sendo fantástico e é isso filho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é, nozes e aguardo o próximo, eu sei que eu demorei um pouco com o resumo da etapa mas aconteceu que, cara eu vim duas semanas pegado, tava cobrindo festival, etc, estou até sem voz aqui, mas está valendo o importante é que está tendo trabalho, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês esqueceram desse último vídeo de suspensão? Vocês me matam quando vocês deixam eu cair o view, saber Nessa brincadeira de cair viu eu perdi 18 dólares. Não é muito, né? Mas é 100 reais. Dá diferença. disse sem a galinha enche. Porque eu, eu preciso de frequência, filhos. Vocês querem me ajudar? dá frequência nesses vídeos aí. Porque eu tava pensando em fazer o da garagem, tal, tal, tal, tal, tal. Mas se o vídeo lá não bater 10 mil eu não vou fazer não. Porque é um negócio que ensina pra caraca, ajuda demais. Só que aí, de repente, não tem o Gary. Então, se não tiver o Gary, aí eu tenho que pensar num outro vídeo, entendeu? É, então, pô, assiste os vídeos. É importante, porque eu tô tentando dar frequência aqui, bater um papo aqui no quarto, não sei o que lá. Mas eu preciso de você também, entendeu? A galera fala, pô, faz um membro aí, faz não sei o que lá. Beleza, posso até fazer, mas eu quero ainda mais que seja like, comentário e view. Esse é a melhor fidelidade que tem no canal, é essa aí. Beleza, filhinho? Together, aguarda o próximo vídeo. Au!